Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a apresentação do canal, aqui alguns personagens que vocês podem encontrar vai estar conversando com a gente. A dinâmica e a intenção do canal é passar para vocês conhecimento de desenho técnico, né? uso de instrumentos para desenho né? e o uso do compasso bem como trabalhar também ferramentas como o AutoCAD, né? para que a gente possa desenvolver isso né? de uma forma correta, utilizando sempre a questão da, das normas ABNT para desenho. Né? E uma outra coisa que vai acontecer nesse canal também é a disponibilidade do material didático no, no Drive, para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais. É simplesmente didática, né? Para que vocês possam atingir conhecimento de forma mais adequada possível. Espero que vocês gostem. Vou tentar fazer de forma bem dinâmica. E tamo nessa junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.